Olá, meu nome é Muzinho Fernando e hoje estou apresentando o Momento da História irei apresentar a Pré-História a vocês, espero que gostem, fui! Primeiramente, o que é a Pré-História? Bem, foi um momento no qual nós seres humanos, precisamente os homo sapiens, estamos se espalhando pelo mundo e formando-se como espécie dominante do planeta. Não se sabe ao certo onde nós surgimos, mas acredita-se que a espécie humana tenha surgido na África a partir do desenvolvimento dos australopitecos há cerca de 3 milhões de anos atrás. Esse período foi chamado de Paleolítico Inferior e foi aqui que marcou a origem de outras e várias raças de hominídeos, como nós os homo sapiens, ou como nós chamamos seres humanos. Ela se estende até por volta de 200 mil anos atrás, mudando para a idade paleolítica média. E foi então, a partir desse momento, que nossa espécie começou a se espalhar pelo globo, por volta de 200 mil anos atrás até 40 mil anos atrás, no qual começamos a adferir o uso de ferramentas, além do conhecimento do fogo, e então espalhando-se por todos aqueles continentes em volta do globo. Mas, por que a humanidade se destacou entre todas as outras raças de homos? Pela nossa evolução, adquirimos características mais aprimoradas do que outras espécies homos. Nós tínhamos pouca musculatura, comparando-se às outras raças, principalmente a Neandertal, que era robusta e dominava quase toda a Eurásia. Porém, o que se destacava em nossa espécie foi nossa capacidade cerebral, ou seja, mesmo sendo inferiores na questão de força ou tamanho, nós éramos inteligentes. Com isso, nós acabamos por exterminar as outras espécies homos e consequentemente dominando todo o planeta, também foi nesse período que formamos nossas primeiras armas, casas e roupas, assim nos adaptando melhor a outros climas, lugares e ambientes, o que ajudou a nossa conquista global em relação aos nossos primos. Assim chegamos a basicamente uma era dourada para a nossa evolução a Idade Paleolítica Superior, no qual estávamos criando e adquirindo novas ferramentas, consumindo variedades de alimentos, além de ter o um conhecimento da agricultura. Também foi onde formamos nossa expressão artística e nos estabelecemos em regiões específicas, que então, então eram os nômades. Com o final dessa idade, acabaram por desaparecer todas as outras espécies de homens e começamos a formar nossa humanidade atual.